Boa noite Brasil Boa noite yeah. Buenas Noites Venezuela e Hermanos Deus bendiga a você e aí gente vamos lá essa live vai ser dividida em três fases a primeira fase é o antes do comunismo Venezuela forte pujante petróleo lá em cima era um país que tinha PIB de 9% pensando terror país rico de verdade e aí deram um alerta para esse país e agora esse alerta já não serve para mais nada porque quando um país para de dar certo e ele começa a dar errado são dois estágios diferentes a nação tem que ir embora né as famílias tem que ir embora da nação e deixa na mão dos ladrões né dos bandidos tem uma pessoa que escreveu aí não aguento mais política então você tem que abrir um planeta novo e criar uma política nova. Opa, de novo? Pois é, não existe lugar sem política. Aqui em casa tem política, na sua casa tem política. Se você não se posicionar, não adianta absolutamente nada. O que, que vocês vão fazer para enviar já que está com problema de envio? Vocês vão ter aqui embaixo, onde está escrito comentar. não tem três pontinhos? Vamos aprender a fazer um negocinho aqui? Vocês vão clicar, É mais eficiente que outra coisa. Você vai clicar nos três pontinhos... Vai no copiar, deixa eu ver no seu celular, Carol, qual que é a posição, escreve, clica em cima do copiar link, copiar link, aí você vai lá no WhatsApp e cola nos grupos todos, se você não gosta de política, elege um político, o político resolve os seus problemas lá, tá? A política é a tarefa de quem tá no governo, você governa sua casa, tem política, se você é governado até dentro da sua casa, uma outra pessoa que é política tá te governando. Vamos voltar agora vamos voltar agora estão bloqueando o envio da Live isso mesmo aí vocês vão pegar o link da Live e jogar no grupo aí ó a pessoa acabou de escrever aqui ó Pablo Marçal aqui ó ponto com barra Live barra Live é só mandar aí que aqui ó esse aqui é o link exato ó. não dá para você escrever então você tem que colar põe lá e vamos para cima vamos lá família conta para mim como é que foi antes pode começar tudo de novo. É, como é que foi esse antes? né Como é que foi o, o ascensão do Hugo Chaves? Foi do Hugo Chaves, né? Então, galera, vamos lá. Eu sou o Gil, tá aqui minha esposa Fabiana, é, nós moramos aqui no Brasil há sete anos, era cinco anos. Então, o é, que acontece? O Chaves ele chegou lá no ano 1999. Com um apoio muito grande do povo. Ele conseguiu entrar na cabeça das pessoas. Nossa. A gente acreditou no cara, né? Deu essa confiança para ele. Ele falou que nunca iria acabar com as empresas, que ele iria apoiar o comércio internacional, que ele iria ser o um bonzinho, né? Aí, top. A galera acreditou. Só que né, depois que entrou, começou a mostrar outra cara. Aí começou a tomar poderes, já começou a diminuir a qualidade que a gente tinha na Venezuela. Tudo aos poucos, no fogo lento. A gente não percebia né, que aos poucos ia perdendo nossa qualidade. A gente tipo, reclamava, ficava chateado, mas aí daqui a pouco passava, a gente ia acostumando, né, e nesse ritmo acabou com o país, tomou os poderes e, e já agora que tá, né? ninguém tira esses caras de lá parece que eles só saem na cadeia ou mortos, infelizmente o povo lutou, a gente lutou, foi para as ruas mas acabaram com o nosso povo, mataram eles, porque a gente não dava conta de, de, de enfrentar esses caras com, com uma pedra e eles com armas, cara. Tipo, como você vai confrontar essas pessoas? E aquelas, aquelas armas não era para botar medo em você. Eles usavam de fato. Pegavam você assim e botavam arma na sua cabeça, né? E matavam você aí, né? Então, como a gente fica numa situação assim? A gente como é que estão tá os familiares de vocês? Como é que estão tá os familiares de vocês que estão lá? Então, eu venho de uma família... Meus pais trabalhadores, era uma. Cara, meu pai trabalhava numa empresa que era. Lá tinha. Tem muitos minerais, tem um petróleo, mas tem também um ferro. Tem um. Cara, é um país rico. Então, assim, meu pai trabalhava numa empresa que, tipo. Muito forte, poderosa, cara, que subexportava exportava para o mundo todo o... Os... os minerais de lá. Só que, né, e, e sim, meu país conseguiu ter esse emprego. Sim, sim, meu pai não tinha muitos estudos, não, mas era trabalhador, a gente tinha uma vida boa, conseguia curtir férias. Meus pais cons conseguiram conquistar é, suas é, caças e tal, carro. A gente tinha limitações, tínhamos normais, a gente conseguia desfrutar passear, ir praia, sope, viajar, o tempo todo a gente, todo ano a gente viajava juntos. Agora com a situação dos meus pais, cara, que eu fico com muita dor, porque eu vi meu pai sempre provendo para minha, a nossa família, né? Ele não tem condição de, de bancar caça, mano. O, o pouco dinheiro que eles têm é só para Comida, mano, assim, não, não dá para pensar em outra coisa, porque a sua primeira necessidade é comer. Eles já estão velhos, já passou a sua idade de, de trabalho. trabalho, agora eles não têm nem remédio, não, é, tudo, é tudo sofrido lá, cara. É, eu fico assim, mano, eu sempre vi meu pai que ele ah, você precisa disso? Toma, aqui, ó. Não tem problema, tem que resolver essa situação aqui, não tem, nunca teve esse problema financeiro, tinha limitação sim, não éramos ricos. Cara, mas agora, assim, não, não tem dinheiro para nada. A, a, a, a falta de segurança, a violência, ela é tão forte que, assim, você tem medo de sair para a rua porque tem muitos assaltos. Meu pai roubaram o carro dele, agora nunca mais que ele vai ter carro, porque... Aí, como? como né? Não tem mais dinheiro para, para essas coisas. Um carro, jamais. Tem é que... Tem que antes da chegada desse demônio do Hugo Chaves, lá que é amigo do Lula, como é que foi? O povo falava assim: Isso aqui vai virar Cuba e as pessoas não acreditavam. Eu quero, eu quero essa sensação, eu quero viver ela aqui. então, sempre falando para a gente assim, né? Vai virar Cuba, vai virar Cuba. A gente não nunca, como assim? Eu pensava nunca. tinha pessoal que falava, mas não fazia sentido nesse momento. Como assim? A gente tava de ovo, como eu tô te falando, poxa. Aqui o Brasil vai virar Cuba? Como assim? A gente vai fazer fila para comprar. Você tem que imaginar, fila? Uma noite. Não era três horas, era uma noite. Uma noite? Cara, doido. Aí, para comprar três quilos de arroz, porque é tudo limitado. Então, aí falavam não, que, que, na, que na Cuba limita a comida e fala o que você vai ter acesso. Poxa, imagina pensar isso que vai acontecer no Brasil. Cara, e aconteceu exatamente isso e até pior né porque não só limita mas você nem sabe quantos é que os caras vão liberar um pouquinho de comida né para você então que é uma dependência do povo muito forte a buscar o dia que eu discuti com uma fiz um debate com uma professora marxista dessa ideologia demoníaca e esquerdista e aí ela veio encher o saco que eu tava usando o meu relógio né de mais de 100 mil, e aí eu falei, mas o Lula também tem um. E aí, antes, eu perguntei para ela, para ela cair no calabouço, né? Eu falei: olha, pode a gente ter esses, essas coisas? Não, enquanto tiver desigualdade, não pode. Eu falei: mas o pai dos pobres usa um Patek Felipe, usa um relógio de 150 mil. Então, vamos pensar aqui: uma coisa, esses caras, eles querem uma coisa, eles querem igualdade. Deixa eu ensinar uma coisa para todo mundo igualdade não existe porque nós não somos iguais tem gente que acorda quatro da manhã tem gente que acorda não é porque trabalhou de noite não acorda onze, acorda meio-dia não existe igualdade que tem gente tem sonho dentro do coração tem gente que é o próprio pesadelo não existe igualdade porque tem gente que tem o mesmo tanto de chão uma pessoa produz a outra não produz não existe igualdade o que, que é a grande verdade? O que a gente tem que lutar não é pela igualdade, é pela liberdade. Se a gente fosse igual, todo mundo ia se aceitar numa boa. A gente não se aceita justamente porque a gente não é igual. E aí vem controle de linguagem para todo mundo falar igual. Nós não somos iguais, cada um fala de um jeito. Aí vem todo mundo, todo mundo querendo ter igualdade nas coisas não existe igualdade. Se existisse igualdade, a corção federal é cobrar o mesmo tanto de imposto de todo mundo e não cobra. Quando você fatura mais, você tem que pagar mais imposto. O que a gente precisa é liberdade. Igualdade só existe no comunismo. Igualdade só existe quando a gente rebaixa todo mundo e vive todo mundo na miséria. Isso é, isso é igualdade. E aí que está a grande verdade. O ladrão quer te dar liberdade. Imagina um ladrão. Até no céu não existe igualdade, no inferno não existe igualdade, no Éden não existe igualdade. Hoje não existe igualdade, mas na cabeça do idiota comunista tem liberdade. Qual liberdade? De ficar calado. Não existe igualdade em nenhuma esfera, mas a liberdade é o que faz a gente prosperar. O que, que faz um país prosperar? Eu descobri, sabe o que eu descobri? Eu descobri que o mundo inteiro que quer ir morar nos Estados Unidos, não é para ter o lifestyle e comer igual porco, igual o povo americano não, que o povo come igual porco. Eles comem um monte de trem industrializado, é o povo mais obeso do mundo. Ninguém quer aquele lifestyle, mas eles querem morar numa terra onde tem liberdade, pelo menos ainda tem. Então aqui, ó, tá um casal venezuelano que tá contando como que era, o que aconteceu com os pais. Eu vou fazer perguntas pontuais, vocês podem fazer pergunta e eu vou lendo as perguntas e fazendo para eles. Quero saber o seguinte, essa história do cachorro, que a gente não acha cachorro, na né, Venezuela? É verdade? Está acontecendo isso lá? Então, eu fico indignada, humilhada. Acho isso uma falta de respeito, né? Porque o brasileiro, infelizmente, pegou essa história né do cachorro como uma piada. Porque aqui ainda não sabem o que é passar fome, ficar desesperado numa sala de aula, sem comida. Sim, aqui ainda... Sabe, o que significa fazer uma fila de pessoas para você comprar um arroz e chegar na porta do supermercado e o segurança falar para você, tem que ir embora porque acabou a comida e você com aquele barulho no estômago. Eu passei isso, eu passei fome. Achar cachorro, você até acha, né? Mas quem comeu cachorro lá? Talvez os um. um moradores de rua, esse tipo de coisa, né? aí as pessoas do interior que foram mais prejudicadas por conta dessa situação aquelas pessoas que acreditaram no cara foram aquelas que acabaram comendo o cachorro né? aquelas que sempre acreditaram aquelas que saíam do interior para ir numa marcha só porque o cara dava 50 reais por exemplo para eles né esses aí que fizeram isso foram que comeram o cachorro sim então, o que acontece? Que eu vi um vídeo aqui, né? Que a galera ficava entrevistando um cara, né? Isso não pode ser uma piada para vocês, porque aconteceu. Tem pessoas que não comeram cachorro, comeram do lixo. Tem pessoas que iam num, num negócio de carne, né? Aquelas lojas de carne, e, um, e o vendedor dava para eles gordura, carne. carne. É ruim, eu não sei muito de carne, né? mas era uma coisa que davam ossos, ossos para você comer, né, porque lá não tínhamos nada. Então, o que acontece? Que eles que votaram, que acabaram acreditando, foram os mais prejudicados. O que acontece com a mente de um comunista assim como aquele ditador que temos na Venezuela? Que a pessoa que é rica não pode ser rica porque é ruim para eles. Aí o que que ele fez? Ele tirou das pessoas. Se as pessoas tinham uma loja, o cara foi e tirou. Ficou dono da loja. Eu, minha mãe, é uma mãe solteira com três filhos. Sim, e ela lutou muito para dar para a gente uma vida boa. E eu me lembro, pequenininha, o carrinho de comida e os presentes de Natal e os anos foram passando e a comida sumindo da casa a gente já não tinha mais presente de Natal e quando eu tinha já 14 anos de idade eu já estava pensando em fazer uma fila para comprar comida imagina sair da minha casa e fazer isso porque Deixa minha mãe só não... uma pausa você continua a história você sabe por que que o comunista odeia rico você sabe não sei, né? Por porque o rico você não domina não pode alienar, né? você não consegue alienar um rico ele tem armamento para derrubar um, um governo entende eu faço um apelo aqui para todos os meus amigos influenciadores empresários ricos ou pobres eu não sei o que que vocês estão fazendo na vida por favor não fiquem calados não é sobre a eleição de presidente gente não é sobre isso Também eu sei com é profundeza no que eu tô falando o senhor permitiu que eu entrasse nesse processo eleitoral justamente porque eu tenho armamento pesado contra esse povo eu sei o que, que eles estão fazendo, eu conheço eles eu sei o que, que o Lula quer fazer, a última cartada da vida dele ele vislumbrou porque ele é um ladrão ele queria só implantar o comunismo mas quando ele viu tanto dinheiro e como o povo nosso é bobo de acreditar em ladrão, esse povo foi roubado como nunca antes na história. Então o que eu quero pedir para todo mundo estar tá assistindo essa live, aperta esse coração até derreter a sua tela. Alguns conseguem compartilhar, mas a maioria não. Pega o link aqui no meio, ó, do lado da palavra comentar, clica nos três botãozinhos que tem, clica, copiar link, vai no WhatsApp rapidinho, coloca nos cinco grupos do WhatsApp e manda o povo, acorda, vem agora. O que eu quero pedir para vocês é que vocês entrem nisso, que vocês ouçam isso aquelas pessoas que antes iam por causa dos 50 reais essas pessoas elas absolutamente são as pessoas que comeram cachorro eu quero que vocês entendam isso e isso não me espanta porque no trabalho que a gente está fazendo lá na África em Angola em Luanda catete mais precisamente camisungo as pessoas comem rato porque não tem comida todo dia o que que eu reflexo de um país comunista Reflete um país comunista chama-se igualdade. Igualdade na miserabilidade, porque na riqueza não existe isso. É o tanto que você prospera, é o tanto que você conecta, é o tanto que você trabalha, é o tanto que você estuda, é o tanto que você ajuda o próximo, é o tanto que você tem ideia, é o tanto que você testa. É isso que eles querem acabar com é esse livre mercado nosso. O governo Bolsonaro abriu mais empresas que na época de Lula, Dilma e Temer juntos. Liberdade para prosperar, esse é o nome do negócio. Eu queria que o Bolsonaro fosse perfeito, que ele não peidasse, que ele não falasse qualquer coisa, mas ele é um escudo de bronze, a gente precisa desse cara, mano. Nós somos dele. Vocês que acreditam também que um dia o Papo Marçal pode ser presidente do Brasil, se o Bolsonaro ganhar, tem chance da gente ser presidente, o lugar nunca mais, não tem como. O próprio Gilmar Mendes do STF falou que esses bandidos têm dinheiro desviado, guardado, que dá para ganhar eleições até 2038, vocês não entendem que esses caras ganharam em 2002, que esses caras ganharam em 2006, que esses caras ganharam em 2010, que esses caras ganharam em 2014, que esses caras foram pro segundo turno em 2018. Esses caras estão tá aqui de novo, esses caras vão ficar aí até que dia? Vocês não pararam para pensar até agora. Que merda é essa que vocês não estão entendendo, gente? Nós vamos ter que lutar. E a gente não precisa de espada, não é precisa de revólver, não. não. Precisamos de pôr a cara. A gente precisa de ter coração e pôr a cara para bater. Daqui 20 e poucos dias, não precisa você fazer nada. Aí você vai comer o pão com o diabo amassou se você não fizer agora. Eu quero que você continue ouvindo essa mulher, para você entender da boca de quem é venezuelano, de quem não acreditava no alerta de que aquela nação ia se perder. Por favor, levanta esse povo se for preciso eu vou arriscar minha vida para ir lá na Venezuela para ir nos lugares onde o comunismo já está rodando essa mídia que a gente tem no Brasil é um lixo pode vir me atacar e vir me revirar estão revirando minha vida inteira revira duas vidas três vidas não vou rebaixar eu quero que todos vocês sejam valentes de verdade alguém tá falando de fraude excesso de voto cura qualquer fraude ninguém dá conta de manipular um resultado expressivo. E eu acordei hoje tendo uma certeza. O Bolsonaro vai levar de 70 a 30, porque nós vamos aterrorizar esses comunistas. Se você ver o Gil falando no começo da live, ele falou assim: Ó, só sai do governo se morrer ou se prender. Como é que vai prender se o cara manda no Estado? Como é que vai chegar perto de um cara desse? Põe isso na cabeça de vocês, gente. Acorda! Nós precisamos acordar nosso povo. Não é sobre Bolsonaro e Lula, não, Isso é escolha de regime. Continua, garota. Então, é, não é só o negócio da comida, o que aconteceu lá. Uma coisa maníaca, porque era a luz e era o gás. Então, deixavam, deixavam o país sem luz por quatro oito horas. Aí, assim, não o telefone tudo morto então você nem sabe que hora que hora é né se o telefone está sem bateria por exemplo então que acontece que isso aos poucos foi deixando doente da mente eu fiquei quase doida né porque só pensa né eu estou lá na faculdade estudando e a luz vai embora e a gente fica assim, e agora? E a luz não volta, você tem que estudar e a luz não volta. Você começa a se desesperar de ver que a é noite, né? é noite chegou e você ainda está sem luz. Você não tem gás para fazer a comida e quando a luz chegava, a gente fazia a comida muito rápido porque sabia que daqui a 30 minutos a gente voltava na mesma situação. E isso foi assim durante anos e ainda acontece. Naqueles estados onde ele não consegue ganhar, é onde bota mais pressão desse jeito. Eu sou de Mérida, Venezuela. Sim? E não, lá, Mérida. Mérida. Mérida Venezuela. Lá, o estado, ele é de direita. Sim? Então, o que acontece? Que ele botou uma pressão horrível. Fez uns movimentos de pessoas armadas. E, e você não conseguia ficar na rua até Lado, quatro. Né? Você não ficar na rua até quatro horas da tarde. Porque depois você ouvia o barulho das motos, né? Dos caras chegar perto de você. Você tinha que sair correndo e entrar numa loja, entrar em qualquer lugar, mas não ficar na rua, cara. E isso aconteceu comigo. Quantas vezes eu, eu tive que sair correndo por conta de um negócio assim? Só pensa, eu até deixei o sapato uma vez, né? Porque o sapato saiu do meu pé, só porque eu tinha que salvar a minha vida. Então, isso aconteceu. Botaram aquela coisa que você não era livre de falar, porque o país inteiro ficou com anúncios, cartazes, coisa que você sentia vigiado, sim? Sim. E se você estava numa fila de pessoas no banco e você falava ruim do cara, você era pego do braço e jogado como se você fosse um lixo na rua. Porque aí você não pode falar ruim do cara, né? Então, se você ficava doente, se você ficava doente e você não tinha uma, uma, uma identidade que falasse que você apoiava os caras, você não entrava no hospital, cara. Muitas vezes eu fiquei doente por problemas do açúcar. Eu nem era diabética, eu nem tinha esse tipo de problema, mas acabei ficando doente por falta de comida. Eu cheguei aqui quase morrendo. Como ele falou no começo, eu tenho só 5 anos e ele tem 7, né? Então eu fiquei lá, passando perrengue, eu adoeci e eu não tinha essa carteira, né? E uma vez, fiquei doente mesmo, não encontravam um o medicamento. Meu pai não atendia o telefone e eu estava quase morrendo com meu açúcar em 40. Sim, meu nível de açúcar baixou. Aí, minha mãe também não tinha um negócio. E aí o que falaram? Não, você não pode ser atendida aqui. Então, só pensa a preocupação de uma mãe. Uma mãe solteira, lutando pelo futuro do seu filho e o filho morrendo por conta de um golpe. Deixa eu te perguntar uma coisa. O... Quando o Hugo Chaves chegou, ele fez o Estatuto de Desarmamento também, igual o Lula, em 2003? Ele Você fez lembra? Desarmamento. Cara, não lembra desse tema assim, não. Não, não. era relevante. A fez, é porque todo o país comunista... Todo país comunista... Carol, digite aí pra mim. Hugo Chaves, desarmamento, por favor. Todo não, país sim. comunista como o seguinte. Desarmamento. Uma coisa. O fato é que ele criou grupos, cara, de pessoas perigosas. Pareciam ladrões esses caras que andavam em motos pela cidade. Então, grupos irregulares, né? Não era força armada, não era nada. Então, assim, botava medo. O povo não tinha armas, cara, porque nas manifestações era uma pedra, né, contra o exército, cara. Como você vai enfrentar isso? Ó, vamos então, assim... lá. Vamos aprender aqui, ó, o Brasil. Vamos aprender. Ah... Em 2012, o desarmamento foi é, implantado no na Venezuela. E aí depois que ele desarmou o povo de bem, que é vocês no caso. Ele veio com a minha ideia brilhante é, de dar um milhão de armas para um milhão de venezuelanos, que é do partido. Olha para uhum. você ver que coisa. Esse povo que ele tá falando e que parece ladrões é o povo que tocou o terror na população. Você que chegou tá. agora e ouviu os, os estados e cidades de direita ele ia lá e cortava energia, colocando pressão, terror. Olha para você ver, parecendo que é guerra lá da... da da Idade Média os cara vinha colocando terror não tinha energia elétrica de hoje mas o terror que eu tô falando então colocaram o terror no povo até o povo desistir você não vê ela falando você tá na fila da lotérica, que falou mal do governo alguém a te catava pelo braço eu sou feliz em poder falar que o Lula é um ladrão que o lugar dele é na prisão esse cara é um ladrão se vocês cultuam ladrões vocês vão ser roubados se vocês cultuam comunistas, vocês vão passar fome povo brasileiro. Alguém está falando que você não tem medo de se expor. Eu medo. Daqui uns dias eu vou ter que pegar meus bens e mudar lá para outro país que tem liberdade. Vocês que vão se ferrar, gente. Acorda. Não, não vamos lá. deixar que vai acontecer. Não existe essa possibilidade. Para quem não sabe a verdade, eu só me candidatei a presidência por um chamado hoje eu tô entendendo com profundidade que eu sou escudeiro número do, do presidente não tem como se a gente não pegar no braço desse homem nós vamos virar ferrugem eu ia comprar uma casa no condomínio mais belo da Flórida e aí eu olhei para minha esposa a gente não conseguia ficar em paz em relação a isso a gente só queria ter paz liberdade segurança e tudo mais será que acontece meu coração falou não faz isso volta para o país faz esse povo acordar e por mais que roubaram a minha candidatura quem roubou o comunista do Lula por mais que ele roubou a minha candidatura eu não rebaixei eu fui lá e caí para dentro fui virei deputado fui eleito com quase 250 mil votos e posso falar uma coisa para vocês? eles estão louco lá com essa candidatura minha nós não queremos perca total da nossa Deixa eu te falar tá entrega o código PT é perca total de uma nação por favor gente acorda o Lula fez a mesma coisa que esse vagabundo do Hugo Chaves. Esses caras de esquerda desarmam o povo e até hoje vocês caíram nisso. Eu tenho minha arma, eu, o Papa Marcelo tem minha arma e eu vou bater a real pra vocês. Eu quero que cada um tenha a sua, porque comunista, quando um país é armado, não tem chance. Nos Estados Unidos tem mais arma registrada que gente. Vocês precisam se posicionar. Ah, o Pablo eu não queria arma. Tá bom, espera a polícia chegar espera a polícia chegar aqui em casa nós vamos para o combate amigo não tem nem como aqui em casa nós estamos prontinhos esperando um vagabundo não tem nem como o Caio aqui vai ser peneirado Pablo mas isso não é nada cristão o cristão tá lá em Timóteo aquele que não defende os seus é aqui é pior do que aquele que perdeu a fé nós estamos em guerra num país esse país está sendo comunizado aos poucos e a última chance que o Lula tem de fazer isso nós não vamos dar nós queremos que esse cara vá a, por, falar o palavra não vai para o inferno nós não queremos comunistas eu quero todo mundo escrevendo assim ó vamos tocar o terror nos comunistas o que que é o terror do comunismo a liberdade nós não vamos aceitar esses caras nós vamos varrer esse povo na urna ai Pablo eu tô com medo da urna eu tô com medo é de você que tá com medo de alguma coisa que você não vai fazer nada nós vamos varrer esse povo daqui desculpa gente eu sempre falo isso mas eu vou pedir licença para vocês como vocês não ouviram as pessoas que, igual a mim que hoje está falando sobre o futuro da Venezuela né que é o futuro do Brasil eu queria humildemente pedir licença para vocês porque eu não vou deixar de dar o recado que eu estou dando tá vocês querem viver o comunismo vá para a Venezuela deles é lá lá funciona aqui não vai funcionar eu não sei eu quero falar para vocês casal eu acredito em milagre acredito em tudo mas um país, quando vira comunista, não volta atrás mais. Não tem nenhum caso da história. Nenhum caso. E sabe o que é triste? Ouvir um pai, por exemplo, falar Filho, eu tenho fé que isso aqui vai mudar. E a gente sabendo que não vai acontecer, que isso fica pior. Você sabe como é que mudaria um país comunista? Eu estou pensando aqui, pedindo discernimento para Deus. Você sabe como que seria? Um país querer comprar o um problema do outro se um Brasil falasse assim nós vamos pôr esses que era para correr e entrasse que o Brasil é o irmão mais velho da América Latina se um país do nosso tamanho que der conta de resolver aqui dentro falar vamos amar esse povo a ponto de tirar esse ditador de lá talvez resolveria com muita garra só para vocês terem noção do que é a questão de regime como ele muda a mentalidade das pessoas os Estados Unidos ficou mais de uma década no Iraque fazendo tudo fazendo tudo fazendo tudo fazendo tudo salvando aquele país o Iraque matou o cara o ditador presta atenção nessa merda eles falaram vamos tirar as tropas tirar as tropas quase duas décadas no lugar quando eles tiram as tropas no outro dia o país foi invadido pelos esquerdistas de lá então o que eu quero que entendam é o seguinte a mentalidade não mudou do dia para noite. A mentalidade foi as pessoas vão aceitando, só foram aceitando, aceitando, aceitando, aceitando. Sabe o que eu quero? Eu não quero que o Lula só perca a eleição. Eu quero que ele volte para cadeia e que ele fique lá até o último dia da vida dele. Porque se ele cumpriu os nove anos de cadeia que ele tem que cumprir, ele vai ficar lá até o último dia da vida dele, porque já tá com quase 80 anos. Eu quero que o Lula termine a história dele pagando o povo. É inadmissível vocês aceitarem esse cara ter um voto de alguém perto de você. Você tem que tratar essas pessoas com carinho, entrar na mente delas. Elas não podem deixar o Brasil ir para o buraco. Existe uma briga social em que as pessoas que não têm nada, que não produziram nada, eles têm raiva de quem produziu. É, é pecado ter sucesso, é pecado a riqueza no Brasil, justamente com essa mentalidade desses vagabundos. O falava que... Como é que ele falava que... Ser rico era ruim. Ser rico era ruim. Ele, ele falava isso, né? Sendo que ele é igual o Lula, né? Com relógios caros e tudo mais. E, gente, a gente precisa se posicionar enquanto a gente tem liberdade agora. Minha mãe, recentemente, te mandou uma mensagem para mim, filho: toma cuidado, que esse povo é perigoso. Eu tô, A gente está correndo um risco aqui, mesmo sendo da Venezuela. Porque quem falar. É perseguido, mesmo estando no outro país. Então, você que está no Brasil, você que tem liberdade, bota a cara para bater, fala, mostra para as pessoas. Porque é, a, se as pessoas soubessem a realidade, aconteceria o que aconteceu em Roraima, né? Que foi 70-30, cara. É, foi surpreendente, eu fiquei doido. Foi por isso que eu decidi falar. Eu, eu falei, me coloquei à disposição, galera, me chama. Vamos mostrar a realidade da Venezuela, vamos fazer live, João Rico, primeiro. Bora, Gil. A gente fez, já fez mais duas. E tô com várias lives marcadas. Pode me chamar, vamos mostrar essa realidade da Venezuela. Cara, um país vizinho. A gente pode falar que a gente não acreditava que iria dar ruim desse jeito, mano. Porque não entrava assim. Tinha né? uma direita, uma posição muito forte. Mas o que fez o cara? Você acha que o que aconteceu com o Guaidó? Alguém está sabendo da vida do cara? O cara que veio aqui no Brasil e falou com o Bolsonaro para resolver a nossa situação como imigrante e dar oportunidades para a gente? O Guaidó, ele está agora protegido, né? Porque ele está na rua e pode matar o cara. Está ameaçado de morte e por isso, por conta disso, o cara parou de fazer barulho, né? Agora não temos ninguém para nos ajudar. você então, tem que... o tanto de gente que fica mandando mensagem para mim. Você vai se dar mal. Sua empresa, suas empresas vai ter problemas. Você vai ter isso. Você vai ser perseguido. Eu perseguido? Como é que vocês perseguem um cara que governamos? Não tô nem aí. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sou a prova viva de quem entende o que que é comunismo e é melhor eu jogar tudo que eu tenho agora porque eles vão tomar mesmo. Não existe. Estamos. Põe uma coisa na cabeça de vocês, se vocês não se posicionarem agora, isso vai custar a vida de vocês. E seus filhos vão chamar vocês de covarde, os meus nunca vão chamar. Não tá carregando. Carregou. Os meus nunca vão me chamar de covarde. Eu não sou covarde, a minha esposa não é covarde. Nós não somos covardes. Deixa eu explicar uma coisa pra você. O Bolsonaro não enganou a gente em nada, o Lula enganou a gente em tudo. Escreve isso aí. O Bolsonaro não nos enganou em nada ele era desse jeito quando era deputado ele foi desse jeito como presidente e ele continua sendo o mesmo Bolsonaro para ser reeleito esse é o Bolsonaro, acabou, não enganou o Lula enganou todo mundo ah, eu estudei a engana... escola pública eu estou a uma... escola pública tem uma conversa desse povo que é perigosa, cara eu vejo que, não sei se você está ligado nisso né? que cara, esse papo do aborto do, do LGTB será o que esse papo todo é curada mano assim ai cara tanto faz isso que é liberdade imagina imagina essa discussão no povo da Venezuela se a gente tá, tá aí com fome não tem emprego não tem saúde não tem educação não tem acabar com o país imagina essa conversa mole cara tipo cara é importante é mas deixa para depois a gente quer é um país próspero livre isso só só, só é, despista o povo, bota Uma bota distração, porta, é uma, um papo furado, isso não interessa. Fala para o povo venezuelano, você, quer, você acha que o LGTB está tá lá, ficou lá? Você acha que o abortista ficou lá? Está todo, todo mundo fugindo, até os ladrões, cara. Eu já conversei com, com o pessoal ladrão, só que ele fica assim, poxa, tá ruim. Aí eles vão roubar, é melhor ir no Brasil. Só que ele vai roubar e a polícia aqui é mais forte, porque... A polícia tem um salário melhor, eles conseguem emprego eles, tipo, então eles ficam assim, né? Mas lá na Venezuela a polícia infelizmente fica mais corrupta, mais fraca e a violência fica descontrolada, cara. E o um povo com medo, né? Vocês estão sabendo o que acontece com nós quando queremos sair da Venezuela? Quando estamos na estrada? Na estrada tem aqueles polícias, né? O que acontece quando você tenta sair? O que aconteceu comigo? Eu tive que guardar o dinheiro que ele mandou para mim, para eu conseguir pagar o táxi de Roraima até Boa Vista, no aeroporto, nas minhas roupas, sim? na minha roupinha, naquele bolso que tem. mulher sabe disso, né? Eu guardei aí, porque o polícia queria tirar de mim. Queria tirar de mim. Então, só pensa na humilhação. Que você passa, quando, quando você quer passar, sair do seu país e tem que entrar no quartinho, tirar suas roupas, abrir a sua mala, porque eles precisam revisar você. Eu passei isso na Venezuela e para mim foi humilhante. Humilhante ter que tirar minha roupa para o cara ver se eu tinha dólares. Um polícia. Polícia. Um polícia, não era qualquer um, era um polícia uniformado. E isso aconteceu Milhares de pessoas. E ainda está. Acontecendo. Ele fez tirar sua roupa. Ele fez você tirar sua roupa. precisa tirar a roupa para saber onde tem a grana guardada, né? Porque quando nós queremos sair de lá, a gente sai com dólares. canalhas Com dólares. Não são milhões, 20 dólares. Só para pagar um táxi e tire você de lá, né? Você está sabendo que tem pessoas lá tentando chegar em Boa Vista caminhando morrendo aí com o sol, porque todo mundo sabe que esse negócio lá é quente pra caramba e venezuelano não está acostumado com essas temperaturas porque lá não temos essas temperaturas assim não então é por isso que a gente morre tentando passar talvez essas famílias que estão caminhando foi, que foram roubadas pelos polícias se eu fui roubada, a polícia abriu minha mala Revisou minha mala para saber onde que eu tinha dinheiro. Você não acha que isso é humilhante? Cara, você ainda está superando que você vai deixar sua mãe sem saber quando você vai ver ela de novo. A minha mãe recentemente foi operada e demorou um ano para ela conseguir uma bala e ser operada, cara. E eu não estou lá para cuidar dela. Não estou lá. E se manda o dinheiro, ela não vai conseguir os medicamentos. Então adianta eu ficar longe dela, sendo que eu também não tenho o poder mágico de fazer acontecer uma cirurgia. E que eu não posso trazer ela porque ainda não tenho condições. E que eu não sei o que pode acontecer. Tenho perdido família, tios, tem morto. E eu estou aqui, só no telefone. Só no telefone. Fez aniversário e eu não tenho um abraço da minha mãe. Minha mãe faz aniversário e eu não sei se ela ainda já comeu. Eu estou comendo alguma coisa e eu não sei se ela tem três comidas na casa, porque isso está acontecendo ainda. Nós lá não comemos três vezes no dia, cinco vezes no dia. Não, cara. Impossível. Você só tem o um almoço. E como é que só so, água, né? nos estados que tem água. Então, eles deixaram a nossa mente muito fraca com esse negócio dos anúncios nas paredes, a luz, a comida, o gás. Se você saía e fazia uma viagem, você voltava e já não tinha casa. Isso aconteceu. A minha vizinha, ela foi na fronteira para comprar comida, cara Porque isso que a gente faz, a gente sai na fronteira para comprar comida Sim, na fronteira com a Colômbia, na fronteira com o Brasil Enquanto essas pessoas estão lá, tentando comprar comida Os movimentos armados, tiram, pegam a sua casa E isso tem acontecido Se você deixa a sua casa com a luz desligada Você volta e já não tem nada porque eles pegam a sua casa e botam aqueles olhinhos, meu Deus do céu, que eu fiquei, eu fiquei doente quase mentalmente, preciso ser psicólogo. Botam aqueles olhos do Chaves, o cara que já está morto. Tem, tem, tem o Chaves como se ele fosse um santo. Deus, um Deus. Cara. Então, botam aqueles olhos e você se sente vigiado, cara. Porque onde você vai tem aqueles olhos e aquela cor vermelha, cara. Aquela cor. Eu não tenho roupas vermelhas. Aqui a sua, é memora, como, a sua, sua mãe mora com quem? Sua mãe mora com quem lá? Minha mãe está com meu irmão mais velho. Porque a minha irmã mais nova está no Peru agora. Tenho sete anos que não vejo ela, né? E você tem vontade de trazer a sua mãe? Eu não o problema é que. São pessoas com, já velhas também, né? Então, o que acontece com eles? Que eles não querem é, é, começar uma vida de zero, sabe? É aqui também. Aí como a gente faz? Ela pensa, eu vou morrer aqui. Você saiu um filho, então trabalha e manda para mim. Aí eu fico assim aqui com as mãos. Como eu faço? Cara, tem... eu, eu aqui no Brasil, o país nos acolheu. E a gente inventou empreender, somos estudantes, né? Eu sou formada, eu sou formada, aí eu não, não, não achei emprego na minha formação aqui, aí eu resolvi empreender. Por dois anos, fiquei trabalhando igual, igual dois aí para conseguir... E ainda estou tentando para conseguir mandar dinheiro para lá. E tem um tempão que não mando mais, né? Porque o dinheiro que eu mando não alcança, cara. Aí eu fico assim, brigando com ele. voltando pressão no meu marido, porque ele... ele eu tenho 100 reais O povo brasileiro sabe que aqui com 100 reais você consegue comprar alguma comida para a sua semana, né? Comida, arroz, feijão, e aí você é segura, né? Mas... Só pensa, eu preciso trocar a moeda, né? 100 reais para nossa moeda. Esse dinheiro não cansa lá. Aí minha mãe liga para mim, filha, o dinheiro só alcançou para comprar seis ovos. Aí eu fico assim, meu Deus, cara, como é possível? Filha, o dinheiro só alcançou para comprar o arroz. E com que eu vou comer o arroz? Acabei de ter tia há dois anos atrás. Aí, meu irmão, irmã, você tem que me ajudar com a minha filha, ela precisa das vacinas, vou ter que sair na fronteira para vacinar ela. E eu mandei dinheiro, mas isso foi porque ele falou, estou grávida. Então, eu tinha nove meses para ir poupando, né? Quando chegou o momento, consegui mandar o dinheiro. Aí é aquilo, né, que não é só a nossa vida aqui no Brasil, que a gente precisa sustentar. Precisamos cuidar de lá, porque se acontecer alguma coisa ruim, se alguém morrer, é você que tem que mandar para comprar o caixa, o, o, a, a caixa, né? Então, é aquilo que o povo brasileiro está se rugindo. se essa galera entrar, você não vai conseguir tirar, o cara vai ficar dono da Força Armada porque vai am ameaçar ela, sim? o povo vai ficar sem canais de televisão, o povo vai começar a ficar sem comida no supermercado. E aí, onde vocês vão ver de fato o que é passar fome e acabarão comendo baratas, ou sei lá qual bicho, né? E aí, vamos ver se vão ficar fazendo piada na Venezuela porque a gente comeu do lixo. O povo petista que fica fazendo isso, né? Acreditando na enganação daquele ladrão. Não é possível, eu estou aterrada. Aí falaram para mim, ah, porque você não está lá lutando por seu país? Porque eu lutei, até que eu vi que minha vida estava perigando. Até que botaram uma arma na minha cabeça. Até que invadiram a minha faculdade. Até aí eu decidi que eu fiquei assim, não posso ficar, tenho que ir embora. Aí olha o que a gente fez, caçamos. Ele aqui no Brasil, eu lá na Venezuela, a gente caçou distante. Nós nem sabemos o que é se caçar bonito, o sonho meu de se caçar com vestido, cara. Nada, nada disso eu tenho. Não tenho lembrança de nada. De nada, cara. Nossos pais não tinham condição nenhuma de ajudar, né? Todo mundo ficar feliz, dar um apoio, cara. A gente teve que se virar aqui, mano. Normal, né? Mas é uma realidade triste, cara. A gente, tipo nem conseguiu se caçar junto, porque eu pensava eu só tenho dinheiro para ela vir se ela vem, a gente vai dar treta aqui como a gente caça se a gente precisa de um monte de documentos, né? porque a gente não é brasileiro aí vamos caçar lá, a gente caça distante uma de uma procuração cara, uma inteira cara o que, o que a gente passa, né? a pessoa pode pensar, ah não, é só fugir cara, não é fácil fugir, não é mole você perde estabilidade mental, física cara, tudo, tudo, tudo Você sai com medo, né? porque não é só você pensar, vou embora o medo de passar fronteira porque eu passei de carro Sim? dá medo dá medo atravessar o país todo para chegar lá ficar horas numa fila de pessoas para você conseguir ter uma assinatura que você está largando é um do país. todo mundo escreve assim, ó. nós vamos salvar nosso povo só tem uma chance da Venezuela ser resgatada só se o Brasil for forte e falar, eu vou comprar a briga da Venezuela. Caso contrário, não tem ninguém lá. Ninguém dá conta de resolver isso. Você não está entendendo como que é entrar, igualzinho a rã. A rã, não... você põe ela na água quente, você põe ela, ela pula na hora. Mas a rã que vai sendo cozida, aos poucos, ela fica lá até a morte. Esse é o povo. O que eu quero que todos vocês entendam é que isso não é uma brincadeira, cara. Eu estudo isso tem 15 anos. Inclusive, tá de graça o livro pra você. Você vai clicar nos stories quando acabar a live e vai lá. Só coloca lá seus dados, pega o livro em PDF. Eu coloquei de graça pra você entender o que é a destruição do marxismo cultural. Você não sabe que merda é essa. Esses jornalistas de meia tigela, eles ficam apanhando esse vagabundo, desse ladrão. Só que depois eles vão ser os primeiros perseguidos. É uma síndrome do Estocolmo é a síndrome de vítima de apanhar e gostar de quem bate. O cara fala na cara do jornalista, eu vou regular os meios de comunicação. Ele falou com a boca dele esse negócio de uma família igual o Silvio Santos ter esse time de televisão, tá errado. Só de ouvir isso, ouvir ele falando isso, eu trouxe um dono de televisão para comprar um canal de televisão. Desde helicóptero aqui onde eu tô, eu falei, eu quero comprar esse canal de televisão. Eu vou usar recurso meu para levar informação correta para as pessoas, sabe por quê? Porque esses vagabundos vão controlar a internet, eles vão controlar o judiciário, eles vão controlar as eleições, eles vão controlar tudo. Eles vão controlar as forças armadas. Pablo, não vai, mas se você não posicionar, moço, eu bato no peito e falo para vocês, meu voto vale um milhão de votos. Meu... Na verdade eu tenho que falar o número real, né? Meu, número, meu, meu voto hoje vale quatro milhões de votos. É isso que eu apareci na pesquisa que eu fiz. Então eu tenho que contar uma coisa para você... Bate no peito e fala assim, eu tô valendo 10 votos, eu tô valendo 100 votos, eu tô valendo... Não é questão eleitoral não, filho, é regime. E aqui vai um recado pra todo influenciador que tem amenizado a situação, falando que o povo é Ou no mínimo você é 100% inocente, você tá falando, você é um, um burguês covarde. Esse é o recado, eu vou mandar mensagem pra todo mundo, eu recebo toda hora alguém falando, não, política é um trem que as pessoas perdem a cabeça. Que mané política, eu sou nós estamos falando de escolha de regime, esse povo não sabe bosta nenhuma, você não sabe bosta nenhuma, fica calado. As pessoas esperam um posicionamento seu, para de ser um covarde, para de ser uma pessoa covarde. Depois não vai valer de nada as suas palavras, o que vai valer são as ações. O que é que nós fizemos? Influenciador que não está se posicionando, eu quero pedir para você, põe pressão nele até ele soltar essa boca dele. A nossa vida não tem preço, gente. Depois você dá um, a mão de um governo desse, esse povo vai colocar preço na nossa própria vida. Ou é desinformado, eu vou acreditar dessa forma, ou é covarde. Não tem como ter duas saídas. É hora do Brasil se posicionar. Se não posicionar, vai sair caro deixa eu falar uma coisa para vocês eu tô com a minha conta do Instagram foi que mais fez dinheiro em dois anos seguidos aqui no país eu tô ferrando a minha conta por causa disso gente. minha conta acabou o alcance você não tá entendendo não serve para mais nada eu começo de novo Bora começa a seguir e fazer tudo de novo a minha conta do Instagram pode começar quantas vezes eu quiser agora meu país se for uma vez tomado pelo comunismo não tem como Deixa eu explicar para vocês por que, que o PT ficou no governo e não deu conta de concluir. Ficaram maravilhados. Ficaram maravilhados com o tamanho do cofre. E aí eles perderam o rumo do negócio. Eles acharam que ninguém ia perceber o negócio. Tanto é que em 2015 nós estávamos na rua pedindo prisão de Lula. Em 2016 a gente estava derrubando a Dilma Rousseff. Esse povo, se não fosse frenado, a gente estava todo no aço todo mundo estaria no aço uma hora dessa se eu te falar eu tô nem aí só so. se você gosta do um político ou outro eu quero saber o seguinte quem que defende a liberdade precisaria de um cara do exército tá lá hoje um capitão não precisaria Precisaria dos pastores do Brasil inteiro se levantando contra o Lula? Não precisaria. Precisaria um influenciador digital estar tá ferrando a conta dele com essa merda de política? Não precisaria. Precisaria eu parar meu ano inteiro, mano. Deixei de faturar mais de 80 milhões para mexer com essa merda de política. Tanto dinheiro que eu perdi mexendo com essa merda, mano. Não arrependo nem um segundo. Tenho coragem de jogar tudo que eu tenho para não ver meu país comunista nunca. Uma coisa que esse povo odeia chama-se liberdade Outra coisa que esse povo odeia chama-se família Outra coisa que esse povo odeia chama-se riqueza Outra coisa que esse povo odeia chama-se cristianismo Outra coisa que esse povo odeia, gente que pensa Pode vir pra cima do torneio aí Se me matar no meio do percurso Que vocês sigam esse negócio, parem de ser covardes Se liga povo Põe pressão nessa bagaça, isso não é uma brincadeira você que tá chegando agora achando que é novela das oito, isso aqui não é brincadeira, mas é nossa nação. O Brasil é o backup, é a última das nações que não vão aceitar essa merda. Nós somos um povo rico por natureza. Eu falo para vocês até o final dessa década, se a gente resistir, nós vamos ser o povo mais rico do mundo. Nós seremos a nação mais próspera da terra. Eu dou minha cara, eu dou tudo que eu tenho para vocês. Vocês podem carregar meu corpo se isso não acontecer. Desde que o comunismo não entre. Bolsonaro está com a maioria no Senado, está com a maioria na Câmara. Eu estou lá dentro agora, deputado federal, vou falar uma coisa para você: do jeito que está o parlamento, o Bolsonaro não precisa de fazer graça para ninguém. Nós vamos crescer como nunca em quatro anos. Entra todo mundo no jejum, você é que não é crente, você é católico. Interessa, entra todo mundo e fala: eu amo essa nação, escreve isso. Eu amo essa nação. Infelizmente a gente não vai aceitar Não vai, nós vamos pra cima Nós temos que ir pra cima Se você vê por exemplo, um ladrão saindo na rua Você tem que chamar a polícia e ir pra cima Você vê lá, ah, o Lula tá aqui na minha cidade Eu vou lá só para fazer vaia pra ele Tem que ir Não põe a mão em ninguém, mas fala Ladrão, seu lugar na prisão Tem que falar isso todo dia Acorda no estômago, é ladrão Ladrão é ladrão Lá, na, lá, na, lá no morro, inventa de roubar no morro, onde tem código próprio para você ver os caras, mete o ladrão no forno. Pega pneu, põe o cara dentro e põe fogo em ladrão. Eu tava lá em Angola um dia, o cara roubou o supermercado, a população. É pobre pra caramba em Angola. A população viu o cara roubando. Vem cá, garoto. Enfiou os pneus e pôs fogo no ladrão. O que, que aconteceu? Que a gente respeita ladrão aqui nesse país, gente. A UOL saindo com a notícia, aumenta o número de atropelos de ladrões. Ladrão põe a arma na pessoa, a pessoa vai com o carro e arranca e derruba ela. Aí eles falam, coitado dos ladrões, coitados cambal, para pra que, que saiu de casa para roubar os outros vagabundos? O que que tá acontecendo que perdeu os valores, meu Deus do céu? O que, que é isso? O que, que aconteceu? Aí vem alguém e fala, tá vendo? Esse cara não é cristão, olha. O que, que ele tá falando? Amigo, você que é covarde. Aí alguém tem que parecer doido por causa da sua loucura. Da sua covardia. Não tem lógico um trem desse. Não tem lógico. O país tá do jeito que tá. Esse povo vai curtindo a, a gente, vai tirando a gente de otário, devagar, devagar, devagar. Quando a gente vê, tá aqui o casal. Tem que ir embora do país. Pega 100 reais, manda pra mãe, a mãe responde que dá pra comprar seis ovos. seis ovos! O que esse povo fez com a Venezuela, gente? O que esse povo fez com esse país que era rico? Tem gente aí falando, não, não vai virar nunca. Eles também falavam essa besteira. Eles, eles cansaram de falar isso lá. Falavam, vai virar Cuba. Aí alguém falava, não, não entendeu nada. Aí tem um monte de gente que fica me xingando o ano inteiro O que você está fazendo na política? O que você não faz na política? É alguém que é responsável por esse país Tem que ir lá fazer Nunca saiu tão caro Alguém mexer com política igual na minha vida Só que eu estou com a paz de espírito Que eu estou combatendo o bom combate Esse povo Você não sabe a categoria Desse povo vagabundo De esquerda O que, que eles querem para esse país Você não sabe é hora não. de vocês se levantarem. Se você ama essa nação, tira a diferença que você tem com o Bolsonaro. Bolsonaro é só um ícone nosso. Nós temos que defender nosso povo. Meu filho, pergunta direto. Já prendeu Lula? Já prendeu Lula? Já prendeu Lula? Nós vamos prender ele, Lourenço. O Brasil não é um país de ladrão. Nós vamos prender esse vagabundo. Você tem que falar isso pro seu filho, dar tá? esperança dedicado, de nós vamos prender o Lula. Aí alguém fala: ele não pode ser preso com a idade dele, então por que, que ele pode ser presidente? Mano, nós temos que prender esse cara, mano. O Brasil é, é... não pode perder a moral. A gente tá perdendo a moral. A gente vai perder os valores, vai perder os princípios. Vai fazer o quê, mano? Vai fazer o que depois disso? Deixa eu te pedir uma coisa. Trabalha como se fosse pela sua, só pela sua família. Só esse mês, mano. Dia 1 de novembro não dá para fazer mais nada. Vai para cima, mano. Evita criar um estresse, uma ruptura no Estado. Evita esse negócio. Mano. Trabalha. Tenha carinho, tenha paciência por brasileiros que não se posiciona que não estão com o cérebro cauterizado. Fala, garota. Tem lista aí, ou indeciso na live. Eu quero falar uma coisa para você. A gente viu, viu com nossos sonhos o povo sendo enganados por esses caras mano a gente via cara como a pessoa ficava doida apaixonadas por esses ladrões também que estavam lá na venezuela né cara o povo ficava infelizmente cara enganado mesmo então assim cara olha os fatos che... dá uma olhada nas informações Por que, que roraima é, ficou com 70% para o Bolsonaro, cara. Eles viram de perto a realidade da Venezuela. A gente não precisa convencer todo mundo, não. Vai ter pessoa que vão votar no Lula, mas deixa ser 30% só, cara. Os outros 70% eles conseguem entender, aprender pelo exemplo do outro. Agora eu te faço a pergunta: você aprende com o exemplo do outro ou você precisa quebrar a cara para aprender? A Venezuela está aí do lado, a Argentina está aí do lado. É só você ir lá, procurar na internet, informar, procurar informações, porque são fatos reais. São fatos reais. Na Argentina, oh, falaram, não, a Argentina não vira Venezuela, porque parece uma, cade uma, uma sequência, né? Venezuela não vira Cuba, Argentina não vira Venezuela, sim? Parece uma coisa assim, mas no final vira. E não vai ser da noite para o dia, nação. Você tem que pensar no futuro do seu filho se você tem filho. Porque meus pais, lá no passado, não pensaram direito, cara. E olha só o que aconteceu com nós, né? Estamos aqui longe da família. Porque eles não pensaram. E porque nós tínhamos um cara assim, se posicionando politicamente. Porque lá nós tínhamos voz, cara lá That's éramos perfect. ameaçados de morte se falávamos. Vocês ainda têm tempo de mudar o jogo. E pessoal, eu como venezuelana vou falar por todos os venezuelanos que estamos aqui no Brasil. Eu não quero fugir do Brasil por conta de um governo Também. ladrão. Eu não quero de negócio desse. A pessoa já sai tá do país dela a pessoa já sai do país porque foi perseguida e vai pro país que é a plataforma de liberdade. A pessoa tem que fugir do Brasil porque outro vagabundo assumiu que é o cara da mesma confraria que ele, mano. Esses caras são do mesmo grupo, mano. Não faz sentido, mano. Não faz sentido é, cara. Por que, que esse governante não sai de lá? Eles estão tudo junto, cara. É uma coisa mundial. É uma coisa que a China e a Rússia apoiam esses caras. Como é que o Brasil vai lá? Na... Cara, vai arrumar treta. Tomara, daqui, a. Mas vai arrumar treta, cara. Então, assim, a gente vai perder o Brasil também, cara? No mundo. Acorda gente tipo a gente vai ficar daqui a pouco vai ficar sem um país bom para gente livre né todo mundo é pobre o da... falando para o brasileiro a gente vai perder o Brasil também tipo vocês não entende gente agora é do, mundo, cara. é do mundo não uma coisa tipo cara já vamos, vamos para onde para outro planeta cara esses caras estão junto cara é por isso que ninguém tem que vai para lá você vai mexer com a China você vai pô cara tá doido não Leva todo mundo assim ó nós vamos para cima nós vamos para cima tem 21 dias para libertar essa nação moço. você não sabe a raiva que eu passei porque eu senti no meu coração de verdade de ir para política e eu falei assim Deus coloca quem gosta de mexer com essa merda eu odeio esse negócio eu odeio eu odeio política eu gosto de travar a cabeça das pessoas o senhor falou no meu coração assim ó é muito covarde eu chamo todo mundo todo mundo tem medo eu chamo pessoas têm medo de acabar a sua reputação de acabar com seu patrimônio de acabar com a sua vida de acabar com isso e com aquilo quando eu ouvi isso no meu coração eu falei é só por isso que eu vou então Olha, não, não faz sentido não, não, não, não, não, do cristão a bolsonaro, cara o hotel tá saindo aquele que é anótico, aquele que quer é no diabo tá todo mundo saindo da Venezuela cara não é uma coisa é uma coisa de ter vida mano é uma coisa não é, não é uma cara é muito doido cara não é não é uma coisa eu vi já cara que a gente vê nas pessoas que não apoia Bolsonaro por causa de bloqueio com Deus tipo ah ah não que é o cristianismo cara mesmo você pensa até eu te respeito cara eu sou cristão tô nem aí cada um é livre você quer ser drogado quer abortar você consegue mano mas se, se der ruim no país cara você vai ter que sair também você pode ser do gênero que você quiser também cara não tanto faz mas você também vai ter que sair não é uma coisa cara é uma coisa de vida não é uma coisa assim, de mimimi, ai não, mas ai eu quero liberdade para, para ter um namorado na rua e beijar ele. Cara, não é isso, mano. Poxa coisa. Tá e você tá falando que esses caras vão fazer isso, por que que não fizeram em 15 anos? Eles construíram a base, a base tá prontinha, mano. Esses caras colocaram 141 ministros em tribunais superiores. Vocês não sabem o jeito que tá o judiciário do Brasil hoje. Vocês não sabem o tanto de gente que me pediu propina. Vocês sabem o que é humilhante? É humilhante é quando, para fazer as coisas dentro da lei, eu gastei o dinheiro todinho na campanha. Eu tive que mandar WhatsApp pedindo dinheiro pros outros. Não pedi um real pra ninguém aqui nessa merda de Instagram. E aí aquela vontade, que eu tenho dinheiro, eu não de resolver. E eu falei, eu vou fazer tudo dentro da lei para não ser um vagabundo igual esses cara. Você não sabe o que que é não, gente? Esse mundo tá destruído porque a gente de verdade não se posiciona. Gente. Eu vejo um monte de gente falando assim: "Ah, vamos pôr o joelho no chão, vamos abrir a boca". Já muitas pessoas oraram para defender essa nação. Os que oraram já foi, amigo. Eles já passaram. Não, não tem um tempo. Eles já oraram. É hora de fazer força agora. É hora de ir para cima. Não é possível que vocês não estão entendendo, gente, que o cara que mais assaltou a nação é como se fosse o estuprador da sua filha, gente. Você aceitar um cara morar na sua casa, mano. Vocês não estão entendendo essa merda que eu estou falando, não, gente. Não faz sentido você não entender o que está acontecendo. Aceitar o estuprador de volta. O estuprador você sabe que ele vai acabar com tudo. Foi uma coisa na sua cabeça. Até hoje eu nunca senti humilhação maior que essa de virar para não fazer esquema nenhum, ter que ir lá pedir, você pode ajudar na campanha aqui para os meus amigos empresários? Isso aqui foi a melhor coisa. Foi ver meus grandes amigos falando assim, não, eu não posso ajudar. Eu falei, tá bom. Não fiquei com raiva de ninguém. Mas eu falei, esse é o problema. Mano. Você conhece a pessoa na hora que você está na crise. E o tanto de gente me ajudou. Não sei se você sabe, eu fui o deputado que teve mais voto com menos dinheiro. Não tem ninguém que consegue bater isso. Eu, eu fui de verdade, eu bati entrei, abri meu peito e fui pra cima. Tem gente que gasta 30 milhões de reais por fora pra ser eleito deputado federal. Moço. Os caras quebram a lei inteira, os caras fazem merda todo jeito. Esses caras viram os demônios por causa de poder, moço. eu só quero uma fatia pra falar assim, ah, aqui tem alguém resistente, aqui ah, comunista não anda. Vocês vão me ver com o microfone aberto, vocês vão chorar toda vez que eu vou colocar minha alma naquilo lá. Eu vou aceitar nem a pau. Ninguém vem com pauta nenhuma para mudar esse país aqui. Ó, ninguém vai fazer esse país voltar para trás. Ninguém vai meter a mão nisso aqui. Nós vamos lutar com toda a nossa força, sabe para quê? Para sempre ter essa coisa chamada democracia. Ela está sendo ameaçada por causa desses comunistas. Esses caras não servem para nada. Você vê. Em duas semanas de campanha de deputado, eu, eu corri o risco ainda de sair destruído dessa campanha inteira. Porque tomaram a minha candidatura para presidente, aí meu time inteiro, assim, todo mundo querendo ficar desesperado. Eu falei, calma, moço, quem chamou a gente não vai largar a gente no caminho, não. Calma. Calma. A vontade que eu tinha no meu coração é, eu nunca mais vou mexer com isso. Bando de vagabundo, bando de ladrão, eu falei, opa. Vocês me roubaram? É vocês que são os ladrões? Vocês arrumaram o maior problema que eu não vou desistir. Fui para cima. Inclusive esses mesmos ladrões entraram com recurso hoje querendo tirar minha candidatura de deputado agora, a segunda vez. Pode você ver. A minha eleição, né, que eu fui eleito. Por que que eles fazem isso? É o desespero de ver alguém que sabe o que que eles estão fazendo. Você sabe por que que esse cara? Você sabe por que que o Lula matou o Celso Daniel? Que o Celso Daniel era um cara correto. Quando ele descobriu quem era o Lula, ele foi contar o que o Lula fez. Matou. Me processa, vagabundo. Pode me processar, seu vagabundo, ladrão, assassino, genocida. Isso aqui não é uma brincadeira mais. Isso aqui não é uma brincadeira. Isso aqui agora é um, um caso sério. Pode vir com o processo que eu provo. Cada um é... Ai de vocês, se vocês me processarem. Eu vou comprar uns 100 mil outdoors no país e vou mostrar as provas em outdoor vou rodar tráfego em 100 mil contas de Instagram, vou fazer um negócio que ninguém deu conta de mostrar quem vocês são. Me processa, bando de vagabundos. Façam isso, seus petistas do Araque. O Lula é um assassino, ele é o mandante do assassinato do Celso Daniel. Só que ele tem protegido, gente que protege ele demais. Esse é o problema, é um assassino. Se vocês forem no Google agora e colocar menino do MEP, vocês vão ver o Lula abusou sexualmente de um cara dentro das, da cadeia em 1980. O Lula é um, um vagabundo de útil. Escreve vocês lá. Escreve lá vocês, menino do MEP. Menino. Coloquem isso aí, menino do MEP. Vai lá. Vai lá no, no Google e digita lá pra você saber quem é o Lula. O Lula absolutamente é um demônio. E nós precisamos de ir pra cima ele é um genocida e tudo que ele é de culpa o bolsonaro tudo que ele é ele culpa o bolsonaro eu falei que esses pilantra desses candidatos à presidência não apoia esse vagabundo Lula só que o bolsonaro não negocia um cargo o bolsonaro não quer fazer uma graça para ninguém todo mundo falou então vamos ver Por que, que todos os candidatos vagabundos estão apoiando Lula fazem parte da quadrilha sistêmica do que que é o país se você não se posicionar vocês vão se ferrar todo mundo. Cara, toma cuidado, Marçal, porque todo líder que se, que se levantou com força na Venezuela destruiu o cara, teve Teve até um cara que se levantou, teve coragem e venceu nas eleições. Todo mundo falou: venceu. Ah, vamos contar o voto, vamos para cima. Depois saiu: não, ganhou o Chaves. Você perdeu. Cara, todo mundo fala, né? Eu não vou, eu não vi, mas fala que foi ameaçado de monte, cara. O cara, é, tinha... eu sei disso. Da investigação, ele, eles roubaram a eleição. Esse é o jeitão comunista de fazer a eleição. O pessoal tá pedindo pix aí para ajudar vocês, as famílias de vocês. Qual que é o pix de vocês? Escreve aí o seu pix aí que eu vou fixar na tela. Escreve pix e aí coloca o pix aí que eles vão ajudar vocês. Também vou ajudar vocês. Vou chamar no WhatsApp. E e vou contribuir com vocês uma coisa esse Guaidó né que ele esteve aqui no Brasil o que aconteceu com ele porque ele não apareceu mais só pensa Paulo se a Carol está no shopping com seu filho pequenininho e chegam três caras com armas e pegam você batem você tira a criança da mãe porque a moça só tinha segurança no shopping só tinha o segurança, e a segurança não conseguiu cuidar dela. Isso aconteceu com a esposa do Guaidó, lá na Venezuela, em Caracas, a nossa capital. Então, aí pensa o cara como homem de família, o que, que eu vou fazer? Vou continuar nesse lixo de política ou meto o pé? O cara ficou calado, né? Cuidando a sua família. Aí a gente ficou assim, e agora? Quem vai cuidar da gente? E agora o que vai acontecer com a nossa situação aqui no Brasil? E o que vai acontecer com a nossa situação se o Lula entrar? Porque o Maduro, ele quer a gente ir lá dentro, né? Se é ferrando junto com eles. Ele não quer que ninguém esteja aqui fora. Ele não quer. Ele está atrapalhando os nossos sonhos, o nosso futuro. Aqui a gente precisa dos nossos documentos, por exemplo. E tudo, lá está ruim. Tudo, cara. Tudo. Eu não tenho meu diploma aqui no Brasil, porque está lá na Venezuela, porque eu não tenho conseguido fazer a documentação para que meu diploma tenha validez aqui no Brasil. É então... tudo você tem que pagar para para tipo esquemas, cara. Tudo está cheio de esquemas e você tem que pagar. Você não tem mais opção de ir pelo pelo caminho legal, é tudo cheio de esquemas, cara. Você tem que pagar para o outro pagar e para conseguir fazer, porque senão não vai, cara, esquece. Não vai ter diploma, não vai ter nada, não vai ter um documento, um de nascimento, nada. A gente ficou sem país, cara, você? a gente perdeu o país mesmo. A gente, venezuelano, perdemos o país. E não queremos de jeito nenhum que isso aconteça no Brasil, cara. Aí falando para mim, vai virar Venezuela, Cara, você vai correr o risco. Eu tô aqui no, no, num prédio, no quinto andar, eu vou correr o risco de me jogar pela janela para ver se eu vou morrer ou não. Nunca, nunca cara, tá doido? Eu vou correr o risco? Ah, não, mas se o Lula ganhar, o Senado tá aí para defender e tal. Cara, não, não corre o risco, tá doido, cara, você não tá enxergando a realidade? Vou ficar dono de tudo vão ficar dando você aí que está confuso vai ficar se queixando porque aquele que está confuso aquele petista Nossa são os que mais ficam se queixando da situação do país né aí você vai ficar pobre o Lula não vai mudar a sua realidade não vai na verdade não ele vai. vai ele vai ferrar a nossa realidade do jeito que tá hoje qualquer um e com não esforço vai... se não. De, de pedra, né? Lá no, na coisa antiga, né? Assim como estamos nós. Vocês acham que lá na Venezuela temos essa liberdade que tem vocês aqui com a internet? De fazer uma live de duas horas? Lá a gente não pode fazer isso. Porque não temos luz, não temos internet boa. Nada e se funciona. você tenta, e se você tenta falar ruim, cara, do cara, chega, bate a sua porta e você está morto, ou preso e torturado. O meu pai. Ele era militar. E quando ganhou o Maduro, o meu pai meteu o pé do exército, porque ele não concordava com as ideias que o cara tinha de alienar o povo com medo. E meu pai pensou assim: eu estou velha pra caramba, vou ficar preso para, para que essa galera me torture? Porque é isso que ele faz, né? Ele tortura, viola você, machuca você nos calabouços, estupra para que... né? as pessoas. Cara, você corre o risco de ser torturado. Cara, se levantou um líder forte, botaram na cadeia. Você pode ser torturado, estuprado. Cara, toma cuidado, mano. Mas vai pra cima. A gente tá junto. Vamos apoiar você, cara, para presidente, para o que for. Mano, esses caras são perigosos e não brinca, mano. Não brinca. São acusados de de tanta coisa uma das coisas é de de um tráfico de drogas né cara parece que um governo que já cartel, tá vivendo de... disso né porque cartel... eu coloca pessoal tá, falou que já mandou o pix e tem gente que não viu coloca de novo o pix aí que eu acabei tirando vocês vocês já escutaram ouvir sobre cartel de nos soles narcotráfico não eu, eu faço a tradução né cartel do sol tem a, tem a ver com o, com o tráfico e eles são líderes disso, desse negócio. Então, a Venezuela, vocês acham que nós, fazendo isso aqui, estamos muito felizes e contentes? É humilhante, é humilhante. Você fala, eu falo para um brasileiro, sou da Venezuela, você comeu cachorro. Oh, pensa isso, cara. Fala isso para a gente. Ah, coitado. Coitado, você comeu cachorro. E eu fico assim, nossa, não acredito, cara. Não é possível que o povo seja tão ignorante assim. Sim, comi cachorro sim. E você também quer comer? Eu acredito que não, né? Pá, ah, você consegue fixar aí, cara, o um comentário? Fixei, fixei. Tem o um Pix da família venezuelana, se quiser ajudar, para eles mandarem ajuda para os familiares dele. E espero que vocês consigam trazer eles, porque a Venezuela, desculpa falar isso, não tem esperança de voltar. Não tem esperança, porque o povo não dá conta nem de se mobilizar mais não consegue mais fazer isso. Então só o que acontece? Sair. Só para sair que consegue se mobilizar, só para sair. Vai chegar um momento que a gente não vai conseguir sair mais, tá? Eu não sei. A fronteira, a fronteira do lado da Venezuela fica fechada por dias e você fica aí que não pode, né, sair. O Brasil fica eu aberto. A... Eu eu postei hoje um, uma série de fotos de venezuelanos andando na floresta não sei se vocês viram no meu Instagram meu, meu irmão, meu irmão, que Eu, um tanto de um tanto de venezuelano morrendo no caminho na floresta só para achar o um lugar alguém lá tá falando que o Google não tá aceitando pesquisa agora só pode acontecer um trem desse né digita lá menino do map map vocês vão saber o que o Lula fazia na cadeia. O Lula. Não, o Lula é um ser. Não, pensa num demônio. É um cara que você tem que esquecer e largar de lado. Tem que ir para o que dos infernos, esse cara. É o seguinte. Vou deixar essa live salva. O livro nosso aí que eu escrevi com um juiz, com um jornalista, com advogado e com o médico, que é a destruição do, do marxismo cultural. Ele está de graça aí. É só você ir nos meus stories baixar. Eu queria que vocês, na verdade, eu vou fazer o seguinte: nós vamos estudar esse livro juntos. Nós vamos ler esse livro. Eu quero que você baixe, que você lê na sua casa. E eu vou fazer uma por dia da destruição do marxismo cultural. Eu vou entrar num jejum pela nação. Quero convidar todos vocês a entrarem na virada do dia de hoje. Só para você entender, o comunismo é um negócio tão pesado. Que no inferno não tem comunismo, você entender o negócio. O inferno é tipo assim, é um degrau acima do negócio. Realmente esse negócio de comunismo é uma desgraça para destruir as nações. Vai destruir as nações o tal do comunismo. Só que o Brasil não vai. O Brasil não vai curvar para isso. Então, que você ajude a libertar, vá para cima. Vamos virar voto. Vamos pegar os indecisos. Vamos dar carona para quem não dá conta de ir. Vamos fazer um terror. Alguém falou, não deixa a live salva não, vai ficar salva. Pode vir, pode vir que nós estamos juntos. Pode vir atrás de nós, né? tem um nós temos endereço, nós moramos em São Paulo, pode vir. Nós vamos para cima, porque essa nação é nossa. Entende? E aqui tem coragem, porque aqui tem liberdade. Quando acabar a liberdade, né, vocês vão ver, Pablo, ajuda nós aqui. Eu ajudar vocês? Ajudar o quê? Perdemos a nação, já foi. Depois vai fazer o quê? Não tem. Escreve em todo do jejum. Vamos entrar num jejum pesado. Vamos convencer as pessoas. Como é que é? E aí vão aprender como é que tem que cuidar da sua própria vida para não ser morto. Para. É que vai chegar a hora que cada um vai ter que se virar mesmo, cuidar da sua vida, né, cara? Não é brincadeira, gente. Não é brincadeira. A gente está aqui para alertar o povo brasileiro. É isso aqui. Esse negócio de socialismo, comunismo, né, que eles falam, né, para disfarçar. É pior que uma pandemia, cara. Isso, cara. Isso. Esqueça. É, é ah, foi difícil. É muito pior. Vocês passaram um tempo das greves dos caminhoneiros. Você lembra? Todo mundo sofrendo porque faltou alguma coisinha. Cara, a gente estava venezuelano, a gente estava rindo da situação de você, né? Porque, tipo, lá falta tudo, mano. Não é uma semana, não. É, é sua, a vida inteira. Você não vai ter dinheiro para você fazer o que você quiser, mano. Eu vi nessa época da greve dos caminhoneiros, o pessoal comprando o papel de banheiro, né? Aí eu ficava sorrindo. Se vocês soubessem, eu como mulher no meu período, na menstruação, o que vocês acham que eu botava? Pano. panos de cozinha. eu tinha que cortar eles para conseguir botar e conseguir ir lá na faculdade para continuar estudando mesmo com a menstruação. E isso aconteceu com todas as mulheres. E aí o cara maduro ficava rindo de nós. Ficava rindo disso. Para ele era uma piada. E olha como a gente ficava. Com aquele pano, aí gente tinha que entrar no banheiro para lavar ele e botar de novo, cara. Poxa. O que aconteceu até com aquela pessoa que tinha grana? Porque adianta ter grana e não ter o um produto. O dinheiro de você perde o valor, porque você não consegue fazer nada com ele, não tem produto, não tem, cara. E a fronteira está fechada, o que você vai fazer? Por que, que a mãe comprou seus seis ovos Cara, lá tudo é muito caro, porque você tem que trazer de fora. É um absurdo, cara. Você consegue comprar uma coisa aqui, né? Lá é o um dobro, o triplo. Porque lá não tem produção. Acabaram com tudo, mano. O povo lá tomou as empresas fortes, as melhores. Acabou com elas. Acabou com O não faz isso. Comun... Nós vamos encerrar a live agora. O comunismo faz isso. Eles pegam as principais empresas que são pujantes. Traz para o mercado e fala que vai dividir riqueza com todo mundo. Quando eles batem na conta, e fala, peraí não tem para todo mundo o comunismo funciona desse jeito Palmas para você que é um comunista idiota que não sabe nem matemática básica isso. tem que aprender uma coisa não tem tudo para todo mundo nem na riqueza e nem na pobreza ponto não tem e eles só descobrem isso depois de ferrar a nação inteira eles tomam as empresas e ficam dono da cadeia produtiva e aí quando eles vão distribuir para o povo o povo, como você tá tomando a iniciativa deles, eles ficam sem iniciativa esperando que você dá para eles. Quando eles fazem as contas exatas, a conta não bate. Aí tem que fugir. Por, quê? Por que, que tem que fugir do país? É porque o país está ruim? Não. Um país ruim dá para acostumar. É para não morrer de fome. Porque não tem... Você vê isso aqui. Eu nunca esperei ouvir isso na minha vida com a mulher que já foi de um país rico chamado Venezuela. Tem que pegar, cortar o pano lá do foi isso que eu entendi é o pano de prato da cozinha é isso pegar o pano de prato colocar na calcinha usar depois ir no banheiro da faculdade lavar e colocar de novo vocês ouviram a mesma coisa que eu ouvi vocês ouviram lá na Venezuela não tem fábrica de papel higiênico mais gente Isso é item de luxo vocês estão entendendo o que tá acontecendo ou não Pablo, mas o Brasil é grande e rico, igual qualquer outro país comunista grande e rico que foi enganado. Eu termino a live do mesmo jeito que eu comecei. Eles falaram que as pessoas não acreditavam que aquilo ia virar Cuba. Então é hora de você cair para cima, é hora de você entrar para valer nesse negócio. Não é uma brincadeira. Nós precisamos ativar a nação. Quem não gosta do Bolsonaro, não gosta. Mas a gente tem que ativar o ódio que a gente tem pelo PT. O que? Você cristão tem ódio? Carol, abre aí pra mim, provérbios 8. Deixa eu ensinar um negócio pra fez. O temor do Senhor é o ódio pelo mal. Eu falei a palavra certa. Ódio. Você tem que odiar a injustiça, você tem que odiar o aborto, você tem que odiar ladrão, você tem que odiar. Aí alguém fala, mas por quê? Deixa eu achar aqui, ó. É, eu vou achar aqui. Ó. Olha aqui, ó. Provérbios 8. Coloca todo mundo aí. PV 8, 13. Lembra que é o versículo 13 para te ajudar. Eu, olha aqui, o temor do Senhor é odiar o mal. Eu quero que você dorme com essa palavra. O temor do Senhor é odiar o mal. O que, que é isso? Se você não repudiar o mal, se você não sentir mal com o mal, é porque você nem teme a Deus. O temor do Senhor é a gente apontar para esses vagabundos e falar: vocês são, vocês vão pagar. Não existe. A nossa nação vai ser jogada no lixo porque vocês são despreparados como cidadãos. Nós estamos aqui preparando vocês. Não se curvem para bandidos. Não se curvem para ladrões. Para um sistema corrupto que eles criaram. Eles estão sistematizando. Eles são hackers de sistema. Eles pegaram e começaram a escrever linhas novas no sistema e o batalhão de jumento que fica seguindo eles eu não falo o povo não falo quem anda no sistema deles eles estão com o cérebro cauterizado eles não sabem da verdade eu tô te garantindo eu converso com esses vagabundos eles não sabem o que que tá acontecendo só que depois por porque vem cá por que que não sai nenhuma mídia dessas esquerdistas aí que tá o povo comendo cachorro na Venezuela vocês que são venezuelanos vocês já viram alguma mídia do Brasil mostrando isso não, cara. Por quê? Responde vocês, por que não tem? Bom, é claro, né? É, é que eles constroem uma realidade. Imaginativa. É, é, a gente brincava lá, porque eles tomaram os canais, e eles mostravam, tipo, o mundo, cara, que não. Tipo, tá tudo bem, é um país da maravilha, e você vê a realidade, mano, mas como assim, né? Onde tá acontecendo isso? Mostravam aqueles supermercados cheios de comida e os supermercados vazios. É, é uma mentira, né? Aí é isso, que se ele entrar no canal, vocês já não vão ser livres. Eles vão vai, ele vai mostrar o conto deles, né? Para acabar alienando vocês. E, e antes de acabar a live, eu quero passar um pedido para vocês que eu no seu povo brasileiro Mas eu como venezuelana no Brasil E agora me sentindo parte de vocês Eu quero que vocês também pensem em nós Eu não quero fazer malas de novo, gente E ficar mais longe, cada vez mais longe da minha família Não quero Então pensem em mim também, tá? Porque aqui no Brasil tem muito venezuelano lutando para sobreviver A gente tem vários desafios, cara Não é só fazer a mala a gente tem que chegar aqui e aprender a sua língua rápido para conseguir emprego, porque senão já era Então, eu para vocês que também pensem aqui na gente, tá? Agora não é só brasileiro somos nós também, que estamos apoiando vocês e que queremos Bolsonaro como presidente da nação A gente, com esse caos todo, a gente aprendeu mais que se virar, cara, se a gente tocar precisar tocar o barco para o outro país, mano, a gente tem mais facilidade do que vocês, né, que nunca saíram talvez da sua cidade mas, cara, a gente não quer fazer isso, eu pensei, poxa, mano, vamos deixar esse cara morrer, mas não vamos, cara, vamos abrir a, a mente, vamos mostrar a realidade, estamos falando de mostrar a realidade eu não quero que você vote para um o Bolsonaro, eu quero que você conheça a realidade como, repito, conheceu o povo de Roraima, mano Lá não tá votando venezuelano, cara. Tem pessoa no Brasil que acha que foi voto dos venezuelanos. A gente não pode votar aqui. A gente não consegue votar, cara. Só que os brasileiros reconheceram. Poxa, cara. Olha esse monte de venezuelano passando perrengue. Eu vou querer isso para meu país? Ah, vou correr o um risco? Será que vai virar se lula mano você vai correr o risco cara você tipo vai no meio da rua vai, vai passar uma avenida vai ser jogar para correr o risco cara vai brincar com sua nação seu filho de, de, de tudo cara até de seus velhos a, a pessoa ficava triste porque os velhinhos estavam morrendo no convite cara a pessoa tá todo mundo em é caos velho jovem os cara, eu graças a Deus, né? Eu consegui estudar e sair um tempo certo, mano. Lá, o, o, uma pessoa com 15 anos não tem futuro, cara. Só tem que sair do país porque lá não tem mais sonho, não tem mais nada. Vocês para ter uma vida tem que sair. Você vai querer isso para um país que tem o potencial para ser uma grande nação. Aí está discutindo se se os drogas vão ser livre ou não. Cara, vamos vamos crescer. Vamos prosperar, Poxa, cara. Não faz sentido você cair nessa conversa mole, não. Vamos, primeiro, Lula seria um retrocesso. Cara, mesmo que Bolsonaro não era a melhor opção, talvez, para você, mas é o melhor que tem para dar uma estabilidade na nação, né, cara? Não, não tem como a gente avançar para trás. Você vê que... É, a Cuba, ela está como se estivesse nos anos 50. A mesma coisa, infelizmente, cara. Tá acontecendo na Venezuela. Eu também tenho um sobrinho, cara. Eu fico, poxa, coitado, né, cara? Porque ele vai crescer e ele não vai conseguir ter uma uma competição com a com a com a idade dele, né? Que tá que tá crescendo num outro país. Ele vai, poxa, vai crescer atrasado. Não tem acesso à tecnologia, livro, saúde. Não tem só ter se sair, né? É triste, cara. Beijão, família. Obrigado por tudo aí, viu?